E aqui estamos, agora estou indo fazer conta com o Leandro, o Leandro está ali, olha, me esperando, dá tchau Leandro. Leandro, vamos? E vou mostrar um pouquinho a vocês do, do, do nosso barriado aqui, é, vocês vão ver alguns vídeos, né, que a gente se mudou, por isso que a gente ficou ausente, sem postar sem postar vídeos, né? Isso aqui é minha casinha nova, né? É... Antes que vocês perguntem, né? Saímos de Penonomé. Tá escuro. Saímos de Penonomé. Lá em Penonomé nós pagávamos 400 dólares de aluguel. E aqui nós estamos pagando 300. 300 dólares é aqui em Atalaia, é... perto de. É... Acho que é a província de Santiago, alguma coisa assim. Acho que é. E fica bem pertinho do Sandro e da Mona, né? Eles estão aqui de vez em sempre, né? A gente gosta muito. E hoje, segunda-feira, né? Fazendo uma semana que, que viemos para cá, a gente tá indo fazer compra. Inclusive, nós vamos nos encontrar com o Sandro, né? Que ano tá indo comprar um Playstation para mim, o 4, né? Desculpa aí vocês aí do Brasil, que aí tá caro pra caramba, né? Mas aqui tá custando 300... Acho 300 dólares, mas quando chegar lá eu vou ver direitinho aí eu passo o preço direitinho para vocês e vocês vão ver, tá? Então, mais uma vez, gente, eu peço desculpas, mais uma vez, eu peço desculpa a vocês por estarmos ausentes dos vídeos, né? Mas agora, nos estabilizando, agora vocês vão ver, agora vocês vão ver direitinho, tá? E aqui é o nosso barriadinho, né? Não estou com a câmera 360 porque, gente, é muito chato gravar. É muito chato... Gravar não, aliás. É muito chato editar. Porque para editar na câmera 360, eu uso três programas. E cada um demora uma eternidade. Mas Leandro... eu uso e bota para trabalhar. Liga não. É, o Leandro usa... Eu usar... não sei se tá escuro, gente. Já fi... Não, tá não. Tá não... É, o, Leandro... o Leandro vai usar, mas nem sempre, tá? Ele que tá falando isso agora, porque... Eu não Hoje mesmo gravei um vídeo com a eu cara, embaixo, câmera. Leandro. Eu embaixo, Meu Deus do céu. Hoje mesmo eu gravei um vídeo com câmera. Eu tenho o tom de voz alta, Você sabe? hoje fuzileiro, Ela quer que fuzileiro naval fale... Mas, gente, eu quero ficar com a câmera. Não, só porque é fuzileira aí tem que não, falar Não, não, é porque alto, a voz que... é altiva. É, Nós somos altivos. É altiva. Então, gente, olha, vai... Não vai passar porque não é 360, tá? Mas, olha... Vocês vão ver assim, olha. Você vira então É câmera com essa bonitinho, que eu tô cara, tô cara feia? Mas tira a sua cara daí. Ah, tira a minha cara ah, daí, mostra, gente. Mostra o negócio, mostra a sua cara bagunça. Ué, Mas eu tô falando com ele, eles obviamente estão eles vendo não, lá não atrás. Não estão vendo ó. nada, eu tô vendo você. Mas gente. calma, gente, calma que depois eu passo direitinho, caso vocês queiram. Não, não, não calma queiram... não. Diz aí no comentário, vocês querem o quê? 360 ou querem assim? Vocês é, aí no é comentário. verdade, fala aí no comentário, tá? Fala oh, assim, Verão, é claro que você é e edita. Eu vou ter bem mais trabalho pra editar e blá, blá, blá, blá. Nossa, que trabalheira. Ah, é sim. Cara, fica horas só renderizando um. Você Aí depois mete o metadados. E depois... É o quê? Demoradinho de botar vídeo. Ah, eu demoro porque Leandro? A gente tava nesse Exatamente. processo. Exatamente, tudo tem tempo. Eles esperam um pouquinho. É melhor botar 360. Aí, tá vendo, gente? Vocês esperam, tá? Então é por isso, galera. É por isso que estávamos ausente E agora nós estamos indo pegar o ônibus ali. Gente, o ônibus é rapidinho, eu olha. Eu como é que tá o tempo ali atrás. Ó, Ali já é o ônibus, tá vendo? Já passa ali mesmo o tempo, lá atrás? É. O tempo hoje, em Atalaia, Santiago. Olha isso. Três horas da tarde já vai vir chuva, né? Como sempre. É, verdade. Normal, Aqui né? não é só Penanomé. Santiago inteiro, o Panamá inteiro é assim. Três horas da tarde sempre a garoto. No dia que a gente chegou aqui, chegamos aqui umas duas e meia da tarde, tava chovendo chuva... lá em Não, em inclusive, Tocumem. é... Tocumente? Caramba, foi longe, hein? No dia que a gente chegou... Tocumente? No dia que a gente chegou, a gente desceu, onde? A gente desceu em Panamá? Ah, em Ah, sim, sim, na primeira vez é. que viemos ao Panamá. Isso. Ah, não, que minha, chega... na primeira vez que eu vim, né? Quando a gente veio, ah, a gente veio Ah, né? tá vendo? Quando eu cheguei aqui à tarde, tava chovendo pra caramba. Então, aí é logo ali e fica 15 minutos do shopping, né, Leandro? Do Santiago Mall. Daqui aí, pra lá? Daqui pra vir De ônibus? É. 10 minutos. Ah, por aí, sim 15 minutos. Se não tiver engarrafado, 10 minutos. É, então. E daqui a pouco também o Sandro com certeza vai fazer vídeos. E aqui atrás tem o nosso supermercado que é, ah, é o Timo. Ah, O Timo. E tem bem aqui, ah, tem é tudo, nossa, gente. Olha assim, o, o caminhão de cerveja ali, ó da Panamá Lander. Eu nunca tomei não. Você vai gostar. É forte da vida. Uh. Aí é assim, Bom, gente. Daqui a pouco eu vejo vocês com a vida no ônibus ali.